tal que foi tratado, apresentado, conversado no, no encontro de hoje. Então, nós tínhamos visto os aspectos gerais do Classroom, mostrando como funcionava o mural, como funcionava as atividades, as postagens, como é que se faziam as postagens no mural, inclusive com a inclusão de material anexo, que pode ser upload de um arquivo do computador, pode ser um material da web, um link, um vídeo do YouTube ou um material do Google Drive. É, olhamos nas atividades que, apesar do nome ali, a gente não encontra só atividades, ali serve para fazer organização da disciplina por sessão ou tópicos e vincular pelos materiais de apoio e atividades a cada tópico. É, demos uma olhada de como é que a gente faz isso através do menu de, de criação de tópicos, o principal, ou até por dentro de cada postagem ou atividades, a gente também tem um campo que a gente pode usar para fazer a criação e atribuição do tópico àquele conteúdo. E olhamos tanto para atividades quanto para disciplinas, como é que a gente anexa documentos, vídeos, links e tudo mais, e paramos aí, criamos uma, uma atividade só com as configurações gerais, era onde a gente tinha parado. Retomamos, então, desse ponto. Nós tínhamos parado aqui, né? Tínhamos criado, eu estou aqui na minha visão de professor, tínhamos criado uma atividade, essa atividade era uma atividade de redação, uma atividade de pesquisa, então, nós tínhamos eu tinha colocado aqui um título é, para exemplificar a atividade. A atividade, ela tem, eu vou entrar na área de edição aqui para vocês lembrarem como é que a gente configura a atividade. Então, estava aqui o título da atividade, o enunciado, que seria onde apareceriam as instruções, as regras, o que, que efetivamente o aluno deveria executar ou cumprir na atividade. Aqui à direita, nós temos um, alguns parâmetros de configuração. Neste menu à direita, a gente tem a possibilidade de configurar data e hora de entrega. Atribuir esta atividade ou esse, essa, essa postagem a um módulo ou sessão criado previamente. Se não existisse, a gente poderia criar aqui por dentro né, o nosso tópico para atribuir a atividade ao tópico, módulo, sessão, seja lá como vocês queiram falar. Tá? E eu falei para vocês que a gente ia retomar o nosso encontro de hoje, falando sobre rubricas. Então, se a gente passa uma atividade para o aluno, uh, seria saudável que a gente tivesse já estabelecido é, os parâmetros pelos quais nós avaliaríamos essa atividade. Na nossa atividade presencial, é, normalmente a gente já tem isso estabelecido, quando a gente passa uma atividade, por exemplo, é, essa aqui que eu tinha usado como exemplo, fazer uma pesquisa sobre a história do Brasil. É, quais os, as partes de conteúdo que eu esperaria é, encontrar na dissertação que o aluno fosse me, me, me entregar no arquivo de texto onde ele teria escrito a pesquisa né, a, sobre o que eu solicitei para ele o professor havia solicitado para ele então o que a gente tem aqui e o que é muito útil é a possibilidade de tu criar parâmetros pelos quais tu vai avaliar o aluno isso serve como base para tua correção depois e serve para o aluno saber pelo que ele vai ser avaliado. Isso é bastante prático. Então, eu vou criar minhas rubricas aqui. Tá? Abro o menuzinho e tenho aqui, criar rubrica, reutilizar rubrica, importar da, das planilhas do Google. Eu vou mostrar para vocês como criar do zero. Tá? Então, eu vou criar uma rubrica, ele me abre um menu, ele me abre uma, uma outra tela, desculpa, e, e aqui me aparece a... A, a sessão de criação de rubricas para aquela atividade. Primeiro, título do critério, ou seja, a rubrica, na verdade, é um parâmetro pelo qual tu vai avaliar o Brasil. É, não é a minha área, mas eu vou tentar usar alguma ideia só como exemplo para termos algo prático aqui. É, desculpa, temos algum professor de história aí no grupo? Por favor, que me apoie. Tem, também, então, tá Raimundo, tem professor de história. Tem, então... Eu... De história. Tá, me, me ajuda então. É, professora Lília, né? A Lília. A Lília, Lília, me ajuda então. Pesquisa sobre a história do Brasil. O que seria importante aparecer no texto do aluno como parâmetro é, necessário ou parte de conteúdo necessária que me daria condições de avaliar se o aluno construiu bem o texto ou não? O que que apareceria? no início, assim como o primeiro parâmetro sobre a história do Brasil que deveria aparecer nesse trabalho. Diga aí o nome de um parâmetro, uma parte do conteúdo que seria necessário aparecer lá. Podes abrir teu, teu, teu microfone para falar. Se não se sentires à vontade, pode escrever no, no, no chat ali. Tá. É, enquanto, a Lília, enquanto a Lília tenta pensar em alguma coisa para me ajudar, os outros colegas podem me ajudar também, eu colocaria aqui é, o que causou uh, o início das grandes navegações, a história do Brasil, vamos, vamos ir para uma parte bem, bem inicial é, sobre a história do Brasil em si. Né? É... Uh, alguém, alguém, parâmetro, alguma parte de conteúdo, uh, sei lá, escrever aleatoriamente aqui, não é, Mero? Deve aparecer alguma coisa sobre a família imperial. Ah, se no início do texto aparecer alguma coisa em relação a isto, quer dizer que ele está cumprindo com um dos parâmetros de avaliação. Tá? Eu criei um parâmetro. Eu vou descrever efetivamente o que este parâmetro representa aqui. Causa, causa pelo qual a família real veio para o Brasil. Tá, perfeito. Botei família imperial aqui, eu troco para família real. Tá, então, não estava tão, tão longe aqui do, do esperado no texto. E aqui a descrição. Descreveria... O que representa este parâmetro no texto? O que representa daí? Este parâmetro, de fato, né? dentro do texto. Então, deve aparecer ah, elementos que descrevam no texto a parte inicial dessa história do Brasil que começa com a vinda da família real para cá, mas aí tu descreve de forma bem clara o que que se espera que apareça no texto. Então tu tens um parâmetro de descrição do parâmetro e a gente atribui pontuação a, a esse parâmetro se ele aparecer aparecer integralmente, de forma satisfatória, ou parcialmente, então tu vai ter uma base, tanto para o professor, para corrigir, quanto para o aluno, para poder compor o trabalho dele. É, se esse trabalho aqui, ele está sendo pontuado em 100, eu posso dividir a minha pontuação nos parâmetros de acordo com o total de pontos. Então, eu vou dizer que este este parâmetro vale 30 de 100. Tá? Vou criar um novo parâmetro, seria sobre a história do Brasil, partindo dessa, desse primeiro parâmetro, a causa pela qual a família real veio para o Brasil, poderia depois, talvez, aparecer alguma coisa sobre a economia, nesse início da história do Brasil, como funcionava a economia, a descrição do critério, o que significa isso? Descrição do critério. A pontuação, se isto aparecer no texto, teria no máximo mais 30 pontos. Mais um terceiro critério. É... Alguma coisa aí, deixa eu ver, economia, alguma coisa sobre questão é, da geografia política, como é que se dividiu o, o espaço geográfico no, no, no início, onde, sei lá, se estabeleceram as primeiras famílias, a família real, por, por onde começou a ocupação do Brasil, parte geográfica aqui. Geográfica, estou usando assim, ó, não tenho a mínima ideia se tem coerência isso que eu estou falando, só estou usando isso aqui como exemplo, tá, pessoal? A descrição, a descrição do parâmetro. Então, esse meu trabalho, solicitado aos alunos, esse trabalho de pesquisa sobre a história do Brasil, deve vir agora, eu tinha 30 pontos, 30 pontos, 60 mais 40 para completar 100. Pronto. É, salvei. Tá aqui. Olha só, ele me criou uma tabela de pontos que fecha 100 pontos. Eu tenho três parâmetros, três critérios. Um critério vale 30, outro critério vale 30, um terceiro critério, critério vale 40. Aqui eu tenho 100 pontos. Eu vou salvar. Vamos ver como é que aparece isso agora. Aqui na visão do professor, a minha instrução, pesquisa sobre a história do Brasil, com data de entrega em 10 de agosto, já venceu a data de entrega, já tinha estabelecido isso na sexta. E, a, o enunciado com as instruções está, estaria aparecendo aqui. E a rubrica. A rubrica são os critérios de pontuação que o aluno vai receber junto com a atividade. Vamos ver a atividade lá pelo lado do aluno. Cá está, olha aqui, já atualizou, ó. o aluno vê o, enunciado, o título, o enunciado, né, o total de pontos, data de entrega e os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. Então o aluno recebe isso sabendo mais ou menos a divisão do que deve aparecer no trabalho dele e o peso que cada um dos parâmetros tem. No, no trabalho, isso facilita para o aluno, facilita para o professor, quando o professor receber o trabalho, o professor vai saber claramente o que, que ele tem que identificar dentro do trabalho, e aí, pelo seu, pela sua subjetividade na avaliação, ele vai saber se o aluno cumpriu integralmente esse parâmetro ou não, e ele vai poder dar o peso ou uma parcela desse peso relacionado a esse critério. Depois eu mostro como é que se faz a correção disso pela, pela visão do professor. É, mas é, tem uma coisa anterior que eu vou mostrar para vocês que está lá no nosso documento, que é a configuração do sistema de notas. Isto aqui é bastante útil para o sistema nos apoiar e nos ajudar na automatização dos processos. Então. Vejam o seguinte, nós temos uma engrenagenzinha aqui, à direita, lá em cima, do lado do meu usuário, a gradezinha de aplicativos, e à esquerda da gradezinha de aplicativos, nós temos o nosso, nossa engrenagem de configuração da disciplina. Tá? Estas informações aqui são informações básicas que a gente coloca na criação da disciplina para o caso de vocês essas informações devem ter sido preenchidas lá pela seduc mas vocês podem editar esse cabeçalho com as informações da disciplina mais abaixo tem o código da disciplina que vocês podem alterar redefinir o código copiar exibir né? Aqui a gente faz a gestão do código da disciplina ou pode desativar o código ou seja ninguém mais entra na disciplina, mesmo tendo um código antigo. Aqui eu já mostrei para vocês na aula passada sobre qual é a configuração em relação ao que os alunos podem fazer no mural, os alunos podem postar e comentar, que é o padrão, mas vocês podem dizer que os alunos só podem comentar, só o professor pode fazer uma postagem no mural, os alunos só podem comentar postagens do professor, ou somente os professores podem postar ou comentar alguma coisa, e os alunos não podem interagir no mural. Logo abaixo disso, tem outras configurações aqui que eu vou falar para vocês na sequência, mas um pouquinho mais abaixo tem avaliação. E aí a gente tem que definir o nosso sistema de notas do, do Clésum, para que o cleson possa fazer... Os cálculos de forma automatizada, de acordo com a atribuição de notas que nós formos dando para os alunos. E aí tem algumas coisas interessantes aqui, que eu acho que é bastante útil para gestão e otimização do tempo do professor na, no, no uso do sistema. Por exemplo, uh... Qual é a forma do cálculo das notas? Nós temos duas possibilidades. Uma, ponderada por categoria ou total de pontos. Tá? Então, se nós tivermos a, a, o sistema de notas de total de pontos, a gente vai é, atribuindo e passando atividades para os alunos pode ser atividades de pesquisa e redação ou atividades com provas objetivas que é o que eu mostro para vocês na sequência quando tu fazes uma prova através de formulário o aluno responde de forma objetiva e o sistema já corrige automaticamente a prova do aluno esta é uma é uma é uma é uma possibilidade a outra são as as as atividades dissertativas, que tu vais avaliar as entregas, do, as, as entregas do aluno de forma qualitativa, apoiado ou não pelos teus critérios de avaliação, que são as rubricas. Tá? Então, tu tens as duas possibilidades de atividades. As atividades, como a que eu mostrei agora, que vão ser é, descritivas, né, dissertativas, e a avaliação é qualitativa por parte do professor, as rubricas podem apoiar a avaliação. Mas aí tu vai ter uma nota atribuída àquela atividade. e A outra possibilidade é o que o sistema corrija de forma automática, que tu também vai ter uma, uma nota atribuída para o aluno. Se for por total de pontos, supondo que todas as atividades va vale eu tenho a, a pontuação em 100, o aluno vai te, uh, uh, tendo as suas... As suas notas atribuídas para cada atividade. Ele pode tirar 80, pode tirar 70, pode tirar 90. Cada nota ela tem uma porcentagem né, daquele total de pontos possíveis. E aí é uma média, né, onde tu tens a, a média normal de todas as, as, as notas atribuídas pelo aluno. Tá? Essa seria uma da, da, das possibilidades. Se o aluno tirou 80 de 100, 90 de 100, eh, o sistema vai computar de forma automática os pontos e vai dar a média final do aluno. E a outra é a média ponderada. Tá? A média ponderada, tu vai criar, aí tu vai ter que criar categorias, que está aqui embaixo. Por exemplo, vamos fazer nota do primeiro semestre... quanto é que vale aqui tu tens a tua porcentagem em 100 mas uh, se for bimestre uh, vamos botar aqui pintar vamos criar segundo bimestre não sei se essa é a divisão das atividades que vocês fazem mas estou criando uma um exemplo hipotético aqui bimestre a gente pode colocar aqui 35% e ele vai me computando o restante. Ó, me falta ainda aqui terceiro de mestre. Mais 35, fecha em 100. Pronto. É, vejam que as categorias assumidas, de acordo com o que eu coloque aqui como sistema de notas, ele me altera a, é. o padrão de pontos, ó, ponto padrão em 100, é, pontos a, uh, por porcentagem. Tá? Então, isso aqui vai definir a forma de cálculo e o sistema calcula de forma automática a média do aluno. Bom, uh, feito isso, a gente salva. E... A partir daí, o sistema começa a responder de forma automática lá na grade do aluno, que está aqui. Uh, aqui tá? Conforme eu vou atribuindo as atividades para o aluno, o sistema vai montando automaticamente a grade de notas do aluno e vai montando a média dele de acordo com o sistema de notas que eu atribuí na configuração do sistema. Tá? Vocês podem usar, lançar a mão desse recurso, e vocês ganham um, uma, um recurso como apoio para otimizar o, o tempo de vocês. Ah, então, o que, que a gente viu aqui? Primeiro, estou na visão de professor, estou com uma pesquisa, é uma atividade que é para o aluno entregar a atividade de forma... Uh, de uma forma que vocês têm que combinar com ele. Quais são as possibilidades que o aluno uh, tem para entregar esse documento? Tá? É, vamos ver aqui. Esta é a visão de aluno. Tá? Vejam, eu tinha parado aqui nesse ponto. né? Essa aqui é a visão do professor. O professor está com a sua atividade distribuída aos alunos. Esta é a visão do aluno. O aluno tem que fazer o quê? Fazer uma pesquisa. De que forma que ele entrega essa pesquisa? Ele vai é, poder entregar a, a atividade montando esse documento através de um arquivo offline no seu computador e fazendo o upload desse arquivo. Ou pode fazer a pesquisa montando o documento a partir de um, de um doc online pelo sistema de aplicativos do, pop, do próprio Google Docs. Tá? Mas aí vocês têm que fazer essa combinação com os alunos, porque isso o sistema não resolve para vocês. Tá? Então, o mais usual, nesse momento, seria, eu não sei como é que é o acesso dos alunos de vocês a... A computador, mas normalmente, a, e, a, e a internet, mas normalmente a gente pede que o aluno faça atividade em um arquivo no seu computador e faça o upload do arquivo para dentro da, da atividade. O caminho natural seria vir aqui ó, em arquivo, marcar o upload, o aluno vai buscar a sua atividade que ele fez num arquivo, por exemplo, no Word, vou pegar um arquivo uh, aleatório no meu computador e vou fazer o upload. Eu estou fazendo essa aqui, é a, é a entrega por parte do aluno, tá, pessoal? Vejam que aqui está o upload recém-feito de um arquivo de texto que é o resultado da pesquisa sobre a história do Brasil, que o aluno fez. Bom, o aluno tem a informação de quais são os parâmetros que deveriam aparecer no, no documento que ele está entregando. tá? Então ele fez a pesquisa sabendo pelo que ele seria avaliado, fez o upload do arquivo, Fazer o upload do arquivo não quer dizer ainda que ele entregou o trabalho para o professor, ele deve marcar aqui no botão azul, depois de fazer o upload, como atividade entregue. Vejam que aqui na visão do professor, eu tenho uh, trabalho atribuído, seria atribuído uh, a quantos alunos estivessem na disciplina, como eu só tenho um aluno da disciplina, só está distribuído para uma pessoa. Uh, se tivesse 20 alunos aqui, aparecia, apareceria o número 20, tá? Então, mas nenhum entregou de volta o trabalho. Agora vamos ver o que, que acontece aqui, ó. O aluno fez o upload do arquivo, tudo certinho, vai entregar o trabalho. Ele pergunta, ó, entregar a atividade, um anexo será enviado para pesquisa sobre a história do Brasil, e vai aparecer lá para o professor como o trabalho devolvido por esse aluno aqui pronto acabou de entregar é, aqui vou atualizar ó e mudou trabalho que era distribuído para um aluno aparece como entregue para este único aluno que eu tenho na disciplina tá então o que que eu faço agora eu, professor, entro no trabalho do aluno e posso atribuir as notas a cada critério que está estabelecido como parâmetro de avaliação dessa atividade. Então, eu vou verificar se esse aluno cumpriu integralmente com o que eu esperava que aparecesse no texto neste primeiro parâmetro cumpriu quase que integralmente, o texto dele está muito bom, vou dar 25 de 30, sobre o segundo parâmetro, cumpriu integralmente, escreveu muito bem sobre, dissertou muito bem sobre a, o segundo parâmetro, e sobre o terceiro, também foi muito bem, não cumpriu integralmente, não tirou o peso total do parâmetro, mas foi muito bem. Ao, ó, vejam que o sistema vai computando aqui em cima, o, o total da nota. Ó. Então, ele tirou 25 de 30 do primeiro, 30 de 30 do segundo e 35 de 40 no terceiro. Uh, deu um bugzinho aqui. 95, agora ele computou. tá? Tirou 95... 95 pontos de 100 foi a pontuação. A pontuação deste aluno. Tá? Feito isto, a gente pode fazer a devolução deste trabalho para o aluno, ou seja, a devolução corrigida do trabalho. Uh, ainda poderíamos, por dentro do próprio sistema, abrir o documento do aluno e fazermos correções no texto do aluno, para que quando tu fizesse a devolução do trabalho, ainda poderia ter as correções ou apontamentos do professor neste documento. Tá? Aí o professor poderia escrever, fazer qualquer edição no documento, tá? qualquer edição no documento, E aí devolver esse documento junto com as correções que o professor acabou de fazer no próprio doc. Se for o caso, poderia fazer as correções lá ou simplesmente entregar a pontuação pela avaliação qualitativa que o professor fez. Fiz isso, devolvi o trabalho. O aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu a ele. Pronto. Devolvendo. Trabalho corrigido vou fechar aqui o trabalho, aqui está a visão, olha aqui, ó. já aparece aqui, ó, atividade concluída com atraso, porque o aluno entregou depois do prazo dado pelo professor, mas o sistema está configurado para aceitar trabalho entregue depois do, do prazo de entrega, ele avisa quando isso acontece, o professor já devolveu, olha aqui, ó, esse campinho aqui não aparecia. O professor já devolveu de volta a nota para o aluno. O aluno vai receber, já está aqui, ó, automaticamente ele vê o que, que ele recebeu em cada parâmetro, a nota total e fechou a atividade. Ainda assim, se o professor tivesse feito alguma anotação, no trabalho coisa que eu não fiz eu não salvei apareceria a correção direto no trabalho além da pontuação atribuída pelos parâmetros aqui que o aluno tem acesso é, alguma dúvida pessoal até aqui trabalhamos por trimestre a cada e cada um tem um valor de 10 pontos com média 6 para aprovação no final Tá, essas configurações tu pode definir no, no sistema ali naquele campo onde eu tinha indicado para vocês, tá? Que é na configuração da disciplina. Ah, aqui, sendo que assim, ó, a nota de corte sobre aprovação ou não, tu não dá, uh, tu não tens como, como definir no, no sistema, Tu vais ter a informação de qual é a média do aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Na verdade, é o sistema da escola que vai dizer, mas tu tens como ter a informação estabelecida sobre a de que forma que tu fazes o teu sistema de notas funcionar dentro do, dentro do Classroom, tá? Bom, fechou isso. É uma configuração que é importante é, estabelecer é se vocês permitiriam ou não que o aluno entregasse as atividades com atraso, tá? O sistema, ele vem por padrão configurado para que o sistema receba a atividade com atraso. O sistema avisa que a atividade foi entregue com atraso, né? Tá colocado lá, ó. Então, eu tinha atividade esta atividade é, com data de entrega em 10 de agosto, deixa eu ver aqui as instruções, ó, in, a atividade era para ser entregue até 10 de agosto, às 10 horas. O aluno, o nosso aluno, é, o nosso aluno ETEC, é ele entregou, mas entregou com atraso, tá? Escrito aqui, ó, entregue com atraso. Uh, agora vamos dar uma olhada aonde que a gente tem a possibilidade de uh, configurar a possibilidade de entrega com atraso ou não deixa eu só verificar de fato aqui se eu tô indo no lugar certo aqui uh, vejam bem deixa eu voltar aqui na disciplina nós temos dois lugares que eu posso alterar o comportamento do sistema. Um é aqui nessa engrenagemzinha onde eu tenho algumas configurações que são específicas da disciplina, tá? Específicas da disciplina, por exemplo, as informações sobre Uh, uh, esses campos, como o nome do, de, da disciplina, descrição da disciplina, a eh, sessão, a qual a disciplina está vinculada no clésum, sala, e o assunto uh, base da disciplina. Configurações gerais sobre o código da disciplina, de que forma que o, os alunos interagem no mural, e eh, como é que as informações são mostradas nas postagens, se tu mostra anexos e detalhes, ou tu mostra as notificações condensadas, se uh, itens excluídos, eles são mostrados ao professor ou não, uh, informações do Google Meet e os teus sistemas de nota, tá? isso aqui diz respeito exclusivamente à disciplina, mas existe um outro campo que está disponível no menu geral, tá? Aqui à esquerda, naqueles nas três linhazinhas, ele abre o um menu aonde tu tens todas as disciplinas do do teu usuário disponíveis e bem ao final, bem ao final, vocês vão ter um outro campo de configurações. Tá? neste campo de configurações tem outras possibilidades de vocês ajustarem o comportamento o comportamento do sistema neste aqui infelizmente eu não sei porque o meu aparece em inglês mas aqui aparece aqui ó disciplinas que você é professor tá? nas disciplinas que eu sou professor eu posso permitir, meu primeiro item aqui, ó, permitir que os alunos façam submissões de trabalho atrasados. Se eu deixar aqui habilitado, os alunos podem enviar atividades atrasadas. Se eu desabilitar esta opção o venceu a data e hora de submissão, o sistema bloqueia e o, prof, e o aluno não pode mais enviar trabalhos atrasados. Uma outra possibilidade que nós temos aqui, se o aluno pode ou não reenviar uma atividade já submetida, se o aluno enviou o sistema bloqueia, enviou tá enviado o aluno não pode mais alterar aquele envio se ficar habilitado o Sim. aluno pode ele enviou mas o sistema continua aberto para ele alterar a submissão do trabalho dele vejam só uh, o padrão é esse item aqui habilitado como ele tá habilitado esse segundo permitir reenvio o sistema continua com este botãozinho habilitado para o aluno enviar novamente, mesmo que ele já tenha enviado atrasado, ou mesmo que o sistema já tenha uh, extrapolado, na verdade, o sistema não, mas mesmo que o prazo já tenha sido extrapolado. Se eu, eu alterar, por exemplo, uh, este item aqui, vamos fazer uma atualização lá, Opa, não pegou. Uh... Uh, não tá pegando o sistema, não pegou a alteração da, da configuração, mas este botãozinho aqui, ele deveria sumir. Né, com a alteração da, desses dois parâmetros aqui. Não era para permitir que o aluno resubmetesse uma atividade e também não permitir que ele submetesse uma, uma atividade após a data e hora estipulada como prazo final para entrega. É, outra possibilidade que tem aqui para vocês é, verem como funciona é vocês podem, vocês próprios, convidar algum professor, colega de vocês, para ser colaborador da disciplina, ou algum aluno para ser monitor da disciplina. Vocês podem fazer isso se esta opção ela estiver habilitada. Tá? Vocês podem habilitar ou desabilitar ela. É... Vocês também podem ter a opção de fazer a programação, programação de atividades, uh, não postando ela na hora. Se vocês tiverem com essa opção aqui habilitada, vocês podem fazer a programação de postagens para uma data e um horário futuros, tá? Então eu vou botar de volta aqui as opções padrão. Uh, Deixa eu ver. Uh, feito isto, então, acho que a gente fecha a, a postagem de atividades dissertativas, descritivas. E a gente vai dar uma olhada agora para fechar a nossa atividade, a nosso encontro de hoje a publicação de atividades com. É, com testes objetivos através de formulário. Tá? Então, mostrei para vocês atividades descritivas, atividades qualitativas, no formato de redação ou pesquisa. Agora, nós vamos criar uma outra forma de atividade, que é atividade com teste através de formulário. Tá? Então, vamos lá. Clica no botão atividade com teste, a gente põe, uma, um título, prova 1, bota a descrição da atividade e vejam a diferença. Aqui a gente já tem um anexo criado automaticamente na nossa atividade. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu clico neste anexo. Esse anexo me leva para um formulário previamente criado junto com a atividade. Ele vem vazio, eu vou dar um nome na, no cabeçalho do formulário e para o próprio formulário eu defino o mesmo nome. Tá? Como é que ele funciona? Eu tenho a possibilidade de fazer a configuração de questões objetivas, por exemplo, de múltipla escolha ou de caixa de seleção, que são as mais comuns que eu vou mostrar para vocês. Ou posso colocar ainda a possibilidade de respostas textuais, descritivas, dissertativas aqui no formulário. Mas o mais prático são essas duas opções, de múltipla escolha ou caixa de seleção. A de caixa, a, a de múltipla escolha. Tá? Poderia fazer um, uma questão 1. Um, questão 1. Um, e como resposta à questão 1, um, eu posso definir aqui cinco opções de resposta. Poderia escrever textualmente aqui o que seria a resposta para o aluno. Não vou perder tempo aqui escrevendo respostas a uma pergunta hipotética, mas seria uma pergunta com a quantidade de respostas possíveis para essa pergunta. Tá? Então, eu tenho uma possibilidade de um, dois, três, quatro ou cinco, o aluno teria que escolher uma destas opções. Tá? Então, criei uma questão objetiva com as, as opções de resposta. Abaixo da configuração, da minha questão com suas respostas, eu tenho um campo aqui, ó, chave de resposta. Tá? Se eu clico em chave de resposta, ele me abre um campo para eu fazer as configurações dessa minha questão, ou seja, qual é a resposta que está certa entre estas cinco. Eu simplesmente marco, depois vou fazer o caminho de novo. Tá? Entro em chave de resposta para atribuir a pontuação desta questão, e qual a resposta está correta para o sistema poder fazer a correção automática. Então, eu vou dizer nesta primeira questão que a resposta correta é a 4. Clico em cima dela, automaticamente, automaticamente ela me marca, indicando que para essa primeira questão a resposta correta é a 4. E vou definir a pontuação dessa, dessa questão. Vou dizer que essa questão vale 30 pontos. Fiz isso, concluo. Tá? Então, resposta correta 4, a questão vale 30 pontos, é uma questão obrigatória, ou não, o aluno é obrigado a responder ou o aluno pode deixar em branco se ele não souber, tu vais definir isso marcando aqui, obrigatória, se for obrigatória o aluno tem que dar alguma resposta nessa questão, ele não pode deixar em branco. Se não for obrigatória a resposta, o aluno pode deixar em branco. Tá? É a critério de vocês. Vou criar uma segunda questão. Clico no botãozinho mais, ele já me abre o campo com a segunda questão. Vou colocar o enunciado da questão. Vou definir qual é o tipo de... De, de opção de, de, de questão múltipla escolha nesse caso, que eu vou fazer uma segunda, um segundo exemplo diferente, caixa de seleção. O essa primeira questão de múltipla escolha, ele só pode escolher uma das opções, tá? Se ele marca uma, ele desmarca outra. Só tens a possibilidade de marcar uma única opção como resposta. Já em caixa de seleção o aluno pode escolher mais de uma resposta correta é bastante usado esse tipo de esse tipo de, de questão por exemplo em vestibular aonde a gente tem as respostas mais de uma resposta certa na mesma questão tá né? por exemplo é, marque as, as opções, que, as, os enunciados que são verdadeiros E aí pode ter mais de uma, de uma opção ver, uh, verdadeira correta uh, Da mesma forma, vem na chave de resposta Tu vais definir quais as questões, as, as opções de resposta que estão corretas Eu vou botar as ímpares aqui, opção 1, opção 3 e opção 5 as três estão corretas, e a resposta só vai estar correta se o aluno marcar corretamente essas três opções. Se o aluno não marcar corretamente as três opções, a, o sistema vai identificar como resposta errada. Vou colocar aqui como 70 pontos para fechar em 100, vou deixar por essas duas questões como exemplo, tá? Então... É uma prova com duas questões: uma de múltipla escolha e uma de caixa de seleção. Vou colocar como não obrigatória. Fechei a, a configuração da prova, tá ok. Tá, vejam o seguinte: ó, uh, vamos fazer aquelas configurações nossa padrão aqui, data de entrega para amanhã. Opa, amanhã é dia 12. Para amanhã, às 10 da manhã, o aluno tem que estar com a prova feita. Esta prova, ela é do módulo 1, não tem rubrica, porque nesse caso não tem por que ter rubrica, né? a gente não vai fazer uma avaliação qualitativa de algo que o aluno vai fazer... Uh, upload, como entrega, o próprio sistema vai corrigir a prova do aluno, tá? E uma outra coisa importante é que vocês deixem marcados essa opção aqui, ó, importação de notas. Ele pega as notas do formulário, que o formulário vai corrigir automaticamente ao final da execução do aluno, lá da prova. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só salvar... Tá? E aí, automaticamente, a nota do aluno é importada para a grade de notas do, do Google Classroom. Salvando a atividade, a atividade está aqui, a prova atribuída ao aluno vinculada ao módulo 1. Vamos lá, ver o que, que o aluno tem automaticamente o sistema já entrega a prova ao aluno, o aluno entra na prova, deixa eu me lembrar aqui, ó. questão 2, é as ímpares, a 1, um, se não me engano, é a 4, Prova vale. a questão 1 um vale 30 pontos, a questão 2, 70, concluir, vou enviar, o aluno não tem a possibilidade, pode ter ou não, por exemplo, ver o feedback da, da prova dele, ó. total de pontos, o aluno já pode ter a resposta automatizada pelo sistema, então o aluno acertou as duas questões, tirou 100, feito isto, já tem concluída a sua atividade ele já pode ir lá no Classroom, Opa. deixa eu entrar com a, com a conta do aluno, e o aluno já vai ter, já vai ter, deixa eu ver, não, isto vai chegar para o professor, ele abriu a tarefa para ver se o professor já tinha respondido e dado a sua nota. Vamos ver agora a visão do professor. Ver atividade, já tem uma atividade entregue, tá? Só que é o seguinte, ó, o sistema não traz de forma automática, mas ele apare aparece esse botãozinho aqui para vocês. Ó. Se vocês não tivessem deixado marcado importar notas, não apareceria esse botão. Como vocês botaram na configuração importação de notas, com este botão vocês trazem automaticamente a nota do aluno para cá está importando ó já entrou a nota que o aluno tirou lá no formulário né, com a execução da com a realização da prova automaticamente vem a nota do aluno e o professor devolve aqui marca o aluno e devolve a correção que foi feita, na verdade, automaticamente pelo sistema, o aluno já devolve para... o professor já devolve para o aluno. Agora o aluno vai ter a informação sobre o seu desempenho naquela prova. Que eu já estou na visão do aluno. Já está aqui, ó. O aluno tirou tem o feedback do professor, tirou 100 de 100. Tá? Apesar de ele já saber, porque o próprio sistema já dava a, a pontuação para ele aqui, mas é uma etapa necessária que o professor realize para que venha a nota do aluno para dentro da grade do tá? Apesar de o sistema corrigir o formulário automaticamente, o professor tem que importar anota através daquele botãozinho que aparece aqui, ó, botãozinho que aparece na área da atividade lá do professor. Importa, se fossem vários alunos, ele importaria as notas de todos os alunos, o professor faria a devolutiva para os alunos hum, a partir desse botão, retornaria para o aluno e o aluno, aí teria a, a informação de que aquela nota teria sido integrada a sua, sua grade dentro do Classroom. Então, pessoal, uh, vou encerrar hoje a nossa atividade aqui, a gente, fazendo uma síntese do que a gente viu, a gente tinha encerrado o encontro passado criando uma atividade livre, que era para o aluno in, entregar através de um arquivo de texto, fazendo o upload para dentro da atividade, Aí nós retomamos hoje, vendo como é que se definiam os parâmetros de avaliação de uma atividade de pesquisa ou de redação, através das rubricas, que são os parâmetros para avaliação de atividades qualitativas, avançamos aí para a composição de uma atividade objetiva, de uma prova, através de formulário, e fechamos aqui vendo como é que a gente... É, tinha a visão de aluno e professor, e como é que nós puxávamos as notas que tinham sido é, corrigidas de forma automática lá no formulário, para dentro da grade de, de notas do aluno. Tá? Então, fechamos a nossa, a nossa hora do encontro de hoje, fechando o que nós tínhamos ah, previsto como tópicos para serem trabalhados na, no nosso encontro de hoje, então, configuração do sistema de notas, construção de uma atividade é, de, de redação ou de, ou de pesquisa, vimos como é que funciona a função rubrica e como é que funciona uma atividade com formulário. Então, fechamos o que estava previsto para a aula de hoje, Teremos mais um outro encontro que eu estou prevendo para quinta-feira, porque amanhã, se não me engano, temos a Joicinari e mais algumas colegas é, têm atividades na escola, o que vai dificultar a participação de, de, alguns, de alguns colegas que, que vão ficar impossibilitados de, de ter a formação amanhã. E aí veremos aqui um fechamento com algumas informações que foram demandadas por vocês sobre como é que funciona o Google Drive integrado ao Classroom, o uso do Google Documentos para fazer a composição de documentos a várias mãos, o Google Jamboard, que é um aplicativo que está no pacote Google Educacional, que funciona como quadro branco, como é que a gente integra o, o YouTube ao Classroom, o, como é que a gente grava... O, o nosso, aqui ainda faltou, vou colocar aqui o Meet, a gente grava reuniões no Meet, depois disponibiliza no YouTube, como eu estou fazendo com vocês, e algumas extensões do Chrome que podem facilitar a vida de vocês em relação a, a esses aplicativos, potencializar o uso dos aplicativos do Google Educacional. Acho que a gente consegue fechar isso na quinta-feira, no, naquela nossa uma hora de encontro. Tá, pessoal? Então, acho que para hoje era isso, espero que essas informações sejam relevantes para vocês, que vocês co possam colocar isso em prática e que ajude na otimização do tempo, né, de vocês, e que facilite um pouco aí a, a, a relação de vocês com, com o Clésimo e com, e com os alunos, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Podemos deixar marcado nosso próximo encontro para quintas 10. Ficou à disposição? Digam aí. Nara, tudo certo? Se fica ok para todo mundo, então vou encerrar nossa gravação.